daquilo que nós podemos, como é que eu posso dizer, Juvenal, daquilo que nós observamos a longo prazo, a longo prazo, a médio e longo prazo, não vemos a luz ao fundo do túnel. E isto é grave quando se pensa assim e quando nós não temos nenhuma esperança. Não é? uh, os nossos atores políticos são, são, são pessoas que, que pensam mais no seu umbigo de que no próprio país, a Guiné-Bissau é um país que já sofreu bastante ao longo dos anos, mesmo com a nossa luta de libertação nacional, que, que, que marcou muito perdas de vidas humanas, foram combatentes que deram a sua vida para que pudéssemos estar hoje e termos a dignidade de dizer que somos guineenses, ter a nossa nacionalidade, mas enfim, hoje em dia deparamos com situações que são, são incompreensíveis a nível, a nível do, dos nossos políticos, e temos fé que um dia aparecerá um guineense que possa dar uma reviravolta nessa situação para que possamos sentir-nos orgulhosos novamente de sermos guineenses. A Guiné é um país que parou no tempo, completamente. Não temos, o sistema educativo é praticamente nulo. São anos e anos, chega ao final do ano letivo e o ano letivo é cancelado porque as crianças não tiveram aulas porque houve greves sucessivas greves umas, umas atrás das outras porque os professores também não estão satisfeitos vão trabalhar e não o fim do mês não têm os seus salários não se, não, uh, uh, não se sentem respeitados têm o direito à greve e fazem, e fazem e, e, a greve o Estado não resolve o problema dos professores quem é que paga com isso são os alunos que estão a crescer e que não estão a ter a formação que deviam, que deviam ter. Isso vai repercutir porque essas pessoas são os guinenses do futuro. São eles que vão ter que pegar no país daqui a, a 10, 15, 20, 20 anos. Como é que eles vão fazer isso, se não estão a ser preparados para isso? Tanto é difícil ter esperança na Guiné. Vamos continuar sempre por onde os tabancalhaços passarem, nós vamos continuar sempre a levar a imagem da Guiné-Bissau, de uma Guiné-Bissau positiva, porque, na verdade, o povo guineense é um povo alegre, é um povo muito positivo e com muita esperança. Repara-se isso porque, se não fosse essa situação, talvez a Guiné estava já na beira do abismo. Né? Mas temos um povo que é um povo pacífico, um povo alegre, e os quer sempre passar essa imagem por onde passamos. Então vamos continuar sempre a levar o nome da Guiné-Bissau e a imagem da Guiné-Bissau, uma imagem sempre positiva.